Olá! Para exportar dados do Web of Science para o Excel, primeiramente você deve selecionar os artigos desejados. Depois, clique em adicionar à lista marcada. Feito isso, você clica em lista marcada, Clica em Salvar em Outros Formatos de Arquivo e escolhe o formato de arquivo separado por tabulações e clica em Enviar. Bom, agora vamos abrir esses arquivos no Excel. Primeiramente, você clica em Arquivo abrir e procura os arquivos salvos e clica em abrir. Agora, basta clicar em avançar, novamente e agora concluir. Pronto! Bom, é isso e obrigado!